Quando pedem para a gente se apresentar para alguém, a gente sempre se apresenta falando aquilo que a gente tem de melhor. A gente vai falar sobre aquilo que a gente sabe fazer, sobre as nossas qualidades, qualificações, sobre as nossas experiências. Enfim, tudo aquilo que a gente tem de melhor. Mas por algum motivo, quando a gente fala no mundo da eficiência intelectual, tudo isso muda. É como se fosse uma chave que mudasse da farta para a falta. Desde 2013, eu trabalho na área de capacitação e inclusão de pessoas com deficiência intelectual no mercado de trabalho. E a maioria das pessoas é, que fazem o primeiro contato comigo são pais. E esses pais apresentam seus filhos assim. Meu filho não sabe escrever. Meu filho fala muito mal. Ih, minha filha é muito imatura. Ah, ele não vai conseguir fazer isso um olhar tão cheio de julgamentos e tão focado em pré-conceitos. se eu tiver que contratar alguém, aliás, se todos nós tivermos que contratar alguém, a gente não vai contratar pelo, pela falta, a gente vai contratar pela farta. É assim que o mundo funciona. E por que será que os pais têm esse primeiro olhar? Que tal a gente mudar? Essa chavinha dá falta para farta.